E aí, Clã Shadow aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Salt and Sacrifice. Metroidvania sensacional sequência de Salt and Sanctuary. Para PS4, 5, Xbox e para PC na Epic Store. Continua a nossa gameplay. Muito bem, está aí o nosso carequinha, A gente está em Bolgeran. No nosso último vídeo, há muito tempo atrás, a gente derrotou um mago de terra. E também o um cara que fica na entrada do templo. Quem lembra o nome dele? A gente está fazendo a build de Força Usando Machado, aí, que é uma escala S para Força E é isso, o que a gente pretende fazer hoje é derrotar dois fantasmas E talvez encontrar aí o item necessário, ou o atalho necessário a próxima área Uma coisa que eu vou colocar no vídeo é o seguinte Talvez no título Artefatos eu zerei esse jogo sem sequer usar esses artefatos Pô, isso aqui, ó, você coloca no seu personagem, não pesa nada Ele melhora um monte de coisa. são coisas que você, São objetos que você vai encontrando aí nos baús Você pode até... não sei se eles são aleatórios Tenho quase certeza que são aleatórios Tudo bem, tá, foi isso aí Tem que ter um certo cuidado com essas armadilhas Vocês vão ver que a gente já tomou os um acertos aqui Vamos ver se a gente consegue fazer o anex decoar ali Olha isso A gente conseguiu com certo custo derrotar ele Os inimigos nesse tempo eles são pesadíssimos Tem que ter cuidado com as armadilhas também Olha só bichos brigam entre eles É uma novidade, eu acho Não lembro disso no Saugem é Santuário normal E aí outra coisa legal, vamos pegando os itens, né? os itens Pega o item, pega o item Tem que ir abrindo aí as passagens para ficar mais fácil tá vendo? Eu não vou descansar nem nada A mais rápido que tudo a gente está dando um bom dano, a gente está ali usando essa... nosso negocinho. Porta fechada. Tem que ir explorando para pegar os itens. Sempre atento aí com essas oportunidades. A gente encontra a primeira invocação de fantasma. Dvornix Osifires. Tier 8. Beleza, vamos cá com a primeira caçada. Vamos ver pra onde que ele vai indicar. Pra cima. por enquanto quebrando tudo ele já tem um save mais próximo quando a gente inicia a caçada ele já recupera aí tudo outra armadilha ali abre destilada Quer eles brigar Que esses dois não briguem <risos> beleza tem então, um jeito de atravessar sem ter muita dor de cabeça tá falando que o fantasma tá por aqui será que ele tá aqui em cima olha só é que tá aqui. Tomando, tomamos! Não tomando, não tomando Olha só esse ataque Que beleza Já vazou daqui Invocou mais esqueletos Vou tomar o um suco que loucura. De algum jeito a gente sobreviveu, talvez sejam as nossas calças. Vamos triplando aí as cabelinhas. Só de quatro cada para tentar para secreto. Tomamos um uma caveira, duas... ai minha nossa... <risos> muito dano... continua cansada Volta a protetora dos ossos ressecados, bom, ela é meio enjoada, é o momento correto de acertar ela... esses ataques eles meio que qual... qualquer um deles que pegar tipo, de jeito esse aqui é o pior eu tive a sensação que ela foi nerfada ela tá facinho, perto do que ela era tem esse ataque de solo muito bem 1, um, 2 Está carregada na Na mana Na mana não, na estamina A gente derrotou ela Foi muito, mas muito mais fácil Do que a primeira vez que eu enfrentei ela É muito, muito mais fácil Devoramos ela Pegar aqui as coisas que caíram Fazer um rápido diálogo Liga do A morte veio me encontrar Eu te derrotei Você não se importa? Claro que não mortos vivos nunca aparecem de verdade Eu voltarei História se tornará outra preciosidade no reino de Catalau. Voltaremos a nos conhecer, encontrar o inquilidor. Agora o que a gente faz? A gente está com 11 mil sais Então a gente vai... Voltar lá para a base, usar esses sais. Vamos procurar o próximo fantasma. São dois. Esse próximo é um pouco mais fácil. Eu acho, eu acho que é. Olha só onde tinha uma porta e a gente não viu. Bem aqui em cima, ó, bem na planície solada. Bem na se assim que a gente chega. Eu vou abrir o restante. O que temos aqui? Bomba incendiária. Temos uma porta. Essa porta não iria abrir se a gente não tivesse derrotado esse último mago. Aqui tem um pesadelo por esse lado, Eu não quero saber disso não. A <risos> mania do Dark Souls fica apertando o um botão errado. O que temos aqui? Um facilitador. A gente praticamente está abrindo toda a parte esquerda do mapa, a área, né? Mapa, não tem nem mapa, Eu vou chamar de mapa. Vamos lá, plata. Um lugar bem propício para se caçar um mago Obliterados Vou Deixar esses meninos conversando sozinhos O que vocês acham? Tem uma passagem Itens Os sete a gente não está usando nada, porque como a gente está investindo tudo em força, não conseguimos carregar muita peso. A gente precisa de mais um coração de mago, vamos ativar aqui. Caça o mago nomeado Padras Sacreve. Vamos lá para cima dela. Nossa, olha o que eu fiz, que burrice A gente está dando um bom dano Porque é, Como eu posso dizer Nossa, que queda incrível Mas A gente ativou isso aqui para um bom corta caminho ativado. Onde tem aqui? Ah, não, padre. Aí não. Ali tem outra porta. enfrentar o... esses inimigos com HP cheio olha é só Ufa. por pouco a gente não tomou um desacerto monstro Só sair uma olhada que criatura das trevas. Nossa, esse enfrentamento tá bom. Credo, credo, credo. É, destruídos mas não tem problema, a gente está caçando então todo o processo aí é meio que salvo eu ter o padre sacré portador da culpa O melhor momento para bater nele é quando ele usa esses negócios aí que não tem fim. O ideal é ficar pertinho dele quando ele usa, né? pode dar a mole e Agora ele vai cair um tempinho Vou carregar nossa hp isso perfeito feito derrotado este esta padra. <risos> absorvemos agora a gente pode abrir a porta lá em cima tiramos tudo mission completed quem não se curva é julgado você será julgado, inquisitor apaguei pelos meus crimes tá. eliminar sacerdotes importantes é um pecado eu acabei pulando os diálogos porque... Ficou pulando. <risos> no meio escondido, né? Olha só Tiramos mais um Um baguinho. abrimos mais uma porta O árvore do paladino. A gente não tinha visto esse pedaço. É difícil, hein? parcou aqui. Muito elaborado. Que é isso? Claro, pedratar. Como o do destino. Será que era esse o item necessário? Então... Porta lá embaixo de tudo. Usamos a chave imunda. Ah, é aqui mesmo. O que aconteceu aqui? Nossa, cara, desculpa. É o tipo inimigo Por que você não quer encontrar isso aqui. Eu... Terrível, terrível Eu desisto <risos> A gente está muito fraquinho para enfrentar ela Tomou um suco, que se eu não me engano tem outro Olha só que pela armadilha Fala com esse cara. Quem é? Um rosto conhecido? Você faz parte da Inquisição? Sim, finalmente esperança Meus colegas e eu viemos ao Charco dos Coviços Está de Marcos então descobrimos que Bongeran sofrera no mesmo destino. A Runomante de lá nos deu uma mensagem para transmitir caso encontrássemos alguém na Inquisição Essa mensagem foi escrita em runas, não sei ler, mas talvez sejam úteis Use as runas para viajar ao Charco dos Corvios. É isso que a gente precisava para ir para a área seguinte Charco dos E A gente chega aí, ó, nesta parte é isso, tá então, pessoal? Difícil pra dedéu. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram de mais uma gameplay, deixa o like, se inscreva no canal, dá like nos nossos vídeos. A gente joga jogos de metróide, banho e recomendações. Deixa o um comentário pra gente, a gente tenta responder se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade.